Eu queria que tivesse um leilão assim que, além do dinheiro, eu também pudesse pagar com as minhas ideias, era só combinar uma boa ideia com o quanto eu posso pagar, e aí o vendedor decide quem fez a melhor combinação. Mas, será que alguém venderia algo desse jeito? Eu! Eu quero! Eu quero vender a Kombi pra quem tiver uma boa ideia de fazer com ela! Olha só, achei o primeiro vendedor, o Diego vai vender a Kombi para quem ele achar que fez a melhor combinação. É isso, vamos ver todos os detalhes da Kombi e antes que o tempo acabe ou o Diego mude ideia, dê seu lance.